Olá pessoal, estou aqui para fazer a demonstração do, desta relação, que é uma relação bastante utilizada na trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ela pode ser representada de outras maneiras também, como sen quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, ou o contrário, né? cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa mas eu vou mostrar como chegar nela nessa principal aqui. Depois, se tiverem necessidade de outras, vocês derivam. Então, vamos lá. Uh, nós chegamos através dela uh, pela pelo teorema de Pitágoras, é que nós temos aqui um triângulo retângulo de lados a, b e c, em que alfa é este ângulo aqui e o seu lado oposto é beta, o adjacente ou Adjacente é C e a hipotenusa é A. Okay? Eu vou escrever as relações que nós já conhecemos. Como eu quero. Eu vou demonstrar apenas em função de alfa. Tá? Então, eu vou escrever aqui seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa A. Multiplicar toda esta equação por A vai ficar, vai ficar assim: tá? A. Seno de alfa é igual a B. E reservamos. Vamos fazer a mesma coisa em função o cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente, que nesse caso é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Multiplicando também toda a equação por A, obteremos A cosseno de alfa igual a, aqui eu vou simplificar, C. E reservamos também, acho que eu escrevi, isolei B nesta e C nesta aqui. Agora, utilizando o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, neste caso B ao quadrado mais C ao quadrado, vamos substituir B e C pelos valores que nós encontramos b vale a seno de alfa e c vale a cosseno de alfa vai ficar assim a ao quadrado igual a a seno de alfa, tudo isto ao quadrado Vejo que são dois elementos aqui, então eu vou elevar tanto a como seno é um produto, então eu posso elevar os dois ficam elevados ao quadrado vai ficar a ao quadrado seno ao quadrado de alfa mais o c ao quadrado que vai ficar a mesma coisa aqui também, a ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa certo? posso ainda colocar em evidência para ficar mais fácil de enxergar coloco em evidência o a ao quadrado que multiplica seno, de alfa, opa, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dividindo a equação toda ou ambos os membros da equação por a ao quadrado Vamos ter a² dividido por a², 1. a² dividido por a², também 1, um, vai restar apenas seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa Como queríamos demonstrar, tá? Bem simples chegar nesses valores e isso nós vamos ocupar bastante. Tá bom, pessoal? Ok? E até mais!